a mães do canal a prisão de ventre é um dos problemas que mais preocupam quem tem bebê ou criança pequena em casa e um dos alimentos mais usados nesse caso é a ameixa então venha comigo aprender a fazer essa receita super simples que vai te ajudar muito mas antes disso mamãe já deixou seu joinha se não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 Lembrando que ameixas secas são ricas em açúcar. E isso é um veneno para o seu bebê. Então nada de água de ameixa seca e nada do tipo. Existe uma importância do seu bebê tem a constipação. Como ele retém toda a água e nutrientes do leite materno, é natural que ele fique com prisão de ventre. Isso não é nada de outro mundo. E se caso seu bebê fique com muita cólica ou prisão de ventre. Leve-o ao pediatra. Vamos à receita. Papinha de ameixa, papinha doce. Ingredientes Ameixas frescas e maduras Suco de uma laranja lima Modo de preparo Corte as ameixas e descarte o caroço. Coloque em uma panela e cubra com o um suco de laranja. Tampe a panela e quando ferver diminua o fogo e espere reduzir o líquido até a ameixa estar bem molinha cozinhe durante cerca de 25 minutos ou até notar a ameixa ficar uma papinha bem mole leve à geladeira por 10 minutos ou espere esfriar para servir morninho mamães vocês podem estar dando essa papinha para o seu bebê de uma a duas vezes por semana